Certo banco dispõe de 12 analistas, 12 analistas de sistema. Então, eu vou sublinhar os 12 analistas. Da qual fazem parte Antônio e Maria. Para atendimento de determinada demanda, o chefe do setor montará uma comissão com cinco analistas. Então, vai ter uma comissão com cinco analistas, todos com a mesma função. Com base na situação hipotética, julgue o item seguinte. O número de maneiras de montar comissões em que Antônio e Maria não participem juntos é superior a 600. Ai, meu Deus, o problema é de quê? Galera, todo problema que é isso, que é montar, é um problema de análise combinatória. Tá? Isso daí é um problema de análise combinatória. Por que eu sei que é um problema de análise combinatória? Todo problema que é o número de maneiras de alguma coisa. E análise combinatória, aqui no método MPP, nós dividimos em três situações, tá bom? Primeira situação, galera, qual é a primeira situação? São os problemas de contagem, tem gente que chama de arranjo, a gente prefere chamar de contagem, os problemas de permutação e, finalmente, os problemas de combinação. Como é que eu sei cada um? Cara, isso tem no curso, uma aula, passo a passo, para você aprender a diferença de cada uma, tá bom? Aqui eu já vou te falar, quando falar comissões, é combinação. Toda vez que pedir para formar comissões, o problema é de combinação. Então, aqui, nós estamos diante de um problema de combinação, tá bom? Aí eu vou separar os elementos, qual é o total de analistas? Opa, vou separar aqui, ó. Qual o total de analistas? Total são 12... São 12 analistas. Aí tem o Antônio e a Maria. Vou botar Antônio e Maria. Estão entre esses 12. Tá bom? Eles estão entre esses 12. A comissão, galera. A comissão, galera. A comissão, ela vai ter cinco analistas. Aí ele quer o número de maneiras em que Antônio e Maria não participem juntos. Galera, esse problema está pedindo o número de maneiras que eles não participem juntos. A maneira mais fácil é pela exclusão. É você fazer o total menos aquela que eles estão juntos. Beleza? Porque essa é a melhor maneira de fazer. Porque eles não, é, eles não participarem juntos, você vai ter que ver ah, qual que só participa Antônio, só... Ai, meu Deus, vai dar muito trabalho. Agora, participar os dois juntos é mais fácil. Então, para você fazer, faça sempre assim. ah Não participem juntos, faz o total menos eles juntos de bola sempre. Vamos achar aqui o total comigo, total de combinações. O total é você pegar o total de pessoas, que são 12 e 5 na comissão. Então, uma combinação de 12 para 5, tá bom? E como se faz combinação de 12 para 5? Família, existe uma fórmula para fazer isso, mas aqui é a meta do MPP, então a gente ensina um macete. Você sempre vai fazer assim, ó, depois tem uma aula, você procura aqui no canal. Ou então, se você é aluno do grupo do 5%, tem no nosso curso, eu explicando passo a passo isso. 12 para 5, faz na mão. Repete comigo, 12 abre 5. Repete em casa, 12 abre 5. Beleza. Aí a parte de cima é muito simples, 12 abre 5. Você vai pegar o 12 e vai multiplicar pelos números que estão antes dele. Então vamos lá, 12... 11, 10, 9, 8. Então, em cima fica 12 vezes 11, vezes 10, vezes 9, vezes 8. Tá? 12, abre 5. 12, 11, 10, 9, 8. Parou. Tá legal? Achei a parte de cima. Ah, Renato, e a parte de baixo? Cara, se tem 5 em cima e embaixo, se tem 5 em cima, você bota 5 fatorial embaixo. Daqui a pouco eu volto. Beleza? Aí vamos resolver essa conta. Isso vai ficar 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 sobre 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Show de bola. Eu vou simplificar essa bagaça. Vem com o pai. Olha aqui. Ó. 9 com 3 dá 3. Quanto é 4 vezes 2, gente? 4 vezes 2 dá 8. Vai embora. 10 com 5 dá 2. Então, essa continha, meu anjo, como é que vai ficar essa continha, meu anjo? Essa continha vai ficar assim, ó olha para cá. Quem foram os caras que sobraram ali? Os caras que sobraram foram 12 vezes 11, vezes 2, vezes 3. Quanto dá 12 vezes 11? Vamos lá. 12 vezes 11, vezes 2, vezes 3. dá 792. Então, aqui dá 792. Esse é o total, 792. Maravilha. Agora, eu vou achar deles juntos. Olha para cá, eles juntos vem comigo, tá? Continua aqui comigo, eles juntos. Galera, quando eu vou achar eles juntos, eles já fazem parte da comissão. Então, acontecem duas coisas. O total de pessoas que vão concorrer às vagas das comissões não vão ser 12. Vão ser 12 menos 2, que dá 10. Por quê, Renato? Porque Antônio e Maria estão juntos. E a quantidade de vagas na comissão não vão ser cinco. Vão ser quantas? Três. Ah, não entendi, Renato. Família, pensa um pouquinho. A gente, você é um ser humano pensante. Pensa comigo. Anto... São cinco vagas na comissão. Sendo que o Antônio e a Maria já vão ter duas. Eles vão estar juntos, já vão ter duas vagas. Sobram quantas vagas na comissão? Três. Para quantas pessoas disputarem? 12? Não, para 10. Por quê? O Antônio e a Maria eles já estão na comissão. Tá legal? E aí a gente faz a mesma coisa, ó. Combinação de 10 para 3. Como é que se faz combinação de 10 para 3? Lembra do macete que eu te ensinei agora? Na mão, ó, 10 ab3, a parte de cima. Você vai pegar 10, 9, 8. Quem está junto? 10, 9, 8. Renato? Isso dá certo sempre ou só toda vez? Só toda vez. Pode usar, tá bom? Então, vai ficar como? 10 vezes 9 vezes 8 sobre 3 fatorial. Aí eu vou botar direto que é 3 vezes 2 vezes 1, beleza? 9 com 3 dá 3, 8 com 2 dá 4. 10 vezes 3 vezes 4, essa conta dá 120. Maravilha. Essa conta dá 120. Show de bola? Agora, família, o que, que a gente vai fazer para achar a resposta, a gente vai pegar o total. 792 menos os 120, que eles dois estão juntos. 792 menos 120, isso daí dá 672. Maravilha. 672, qual é o. Está certo ou está errado isso? Está certo, porque ele falou que era superior. Então o item está certíssimo. Vem cá, quer aprender mais macetes iguais a esse, que funcionam sempre, para você gabaritar em apenas oito semanas a prova da Petrobras? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico. É isso aí, se liga na parada. Indo direto ao ponto, olha o que nós oferecemos para a sua vitória, é isso aí, para a sua aprovação. Olha só, olha o que a gente oferece no nosso curso específico. O um módulo de matemática básica, para você relembrar toda aquela matemática da tia Teteca, um módulo completo de matemática, de acordo com o edital da Petro, um módulo completo de matemática financeira, de acordo com o edital, e o mais importante, o suporte tira a dúvida do aluno, você não está sozinho. Abaixo de cada aula tem um suporte para você enviar a sua dúvida. E mais né, três bônus, é isso aí, tem bônus. Bônus 1, um, um curso de exercícios do SESP. Bônus 2, um cronograma do zero ao gabarito em apenas oito semanas. Em oito semanas a gente fecha esse cronograma com você. E bônus 3, mais seis meses de acesso. Ou seja, você terá um ano pelo preço de seis. Então, o cálculo é simples, ó, continha de padaria, continha de padaria, ó, se somarmos aqui todos esses valores, seu curso sairia por mais de mil reais, mas hoje você vai pagar apenas 12 de 30 ,72. Se você pagar à vista, tem um descontinho, até anotei aqui, ó, você paga 2,97. Legal? Qualquer dúvida, né? Entre em contato com a gente através das nossas redes sociais ou através do número do WhatsApp. Está aqui, 021-9702-99443. Falar com o Júnior. É isso aí. Qualquer dúvida, entre em contato com ele. E o link do curso está né, aqui, ó, na descrição do vídeo. Em algum lugar aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o link do curso. Então, vai lá, compra o curso e te espero lá nas aulas. Valeu, um forte abraço, tamo junto. Matemática aqui, ó, pra passar. Valeu família, abraço.